Opa! Galera, começando aqui um vídeo bem diferenciado para vocês, é, eu queria anunciar para vocês que agora a gente tem um botão Seja Membro. Você vai ver aí o botão Seja Membro aí, abaixo aí do, dos botões aí de like, inscritos e tal, beleza? É, galera, é, mais para frente eu vou estar atualizando aqui para vocês os selos vou deixar uns selos bem top para vocês. Agora eu só improvisei aqui. Esses selos aqui mesmo, ó, tá vendo? Esses selos aqui, ó. É, só de improvisação mesmo. Mas quem, quem adquirir aí, né? É, qualquer um desses pacotinhos aqui, ó. Qualquer um desses, esse de dois reais aqui, de cinco reais, de, de oito reais, de quinze reais e de cem reais. Porra, Bruto, um pacote de 100 reais, mano. O que, que eu ganho com isso? Eu vou ter mais privilégio? Não! Não, você não vai ter privilégio nenhum. É, única coisa que você vai estar tá fazendo é ajudando o canal, beleza? Me diga! Por quê? Mano, vamos supor, é. É bem difícil a gente estar tá gerando a receita aqui no YouTube com conteúdos de loja mobile isso, eu acho que vocês já sabem, a comunidade do loja não é tão grande quanto outras comunidades Aiô! Eu... Aia! Eu... pra pelar! Ai. Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nem um babaca, não! Esse bando de paternista! Então é bem difícil a gente ficar aqui focado só em produzir conteúdo de loja. Aí o que acaba levando a gente pra tentar outros games. Então se vocês querem me apoiar querem realmente que eu produza conteúdo de loja mobile vocês podem estar tá adquirindo aqui galera ó todo mês é, vocês podem estar tá adquirindo esse pacotinho aqui ó tem tem todos esses valores aqui quem não tem mano é, é 15 reais pode ter cinco pode ter dois reais né então você vai ganhar esses aqui ó de acordo é a quantidade de meses que você vai tá dentro do, do Seja membro e vai ter aqui as figurinhas personalizadas. Por enquanto só tem quatro figurinhas, quatro, mas eu vou estar tá mandando fazer figurinha. Então, querendo ou não, vai ficar um bagulho profissional, porque eu vou estar tá mandando fazer selos, vou estar tá mandando fazer figurinhas, mas para isso acontecer, eu preciso que você se torne membros, né, galera? Para para me fazer esse investimento, porque, mano. É 25 reais cada figurinha dessas aqui, tá vendo ó? 25 reais e sobre os selos eu não sei, mas se aqui é 25, creio eu que para produzir o selo top, não vai ser menos de 15. Então é um investimento alto e para mim é alto porque não tem essa grana toda para estar tá investindo aqui agora. Mas eu conto com a ajuda de vocês, galera. Tá bem, tá bem baratinho, galera ó, Mano, cinco conto, vocês vão estar tá me ajudando. É cinco vai estar tá me ajudando dois reais vai te ajudar boludo? vai sim mano já pensou se 20 pessoas assinar o canal com esse esse planozinho aqui de R$ reais vai estar tá ajudando o canal sim querendo ou não Beleza então galera eu espero que vocês a é, como que fala buguei eu espero que vocês me ajudem eu não vou tentar falar é, o que estava pensando Aderem, eu ia falar aderem, eu acho. Beleza? Mas sobre os planos de é, seja membro, Alunos da academia, o que, que é isso, Boruto? Genin, o que, que é isso, Boruto? Chunin, Jonin e Kagi. O que é isso, Boruto? Isso aqui são é, do anime Naruto. Creio que muita galera vai saber do que eu estou falando. Então, e aí? Você vai ser aluno da academia, você vai ser um Genin, tu vai ser um Chunin tu vai ser um Johnny ou tu vai ser o CAG aqui no nosso canal, Biorni e Buruto, além de estar patrocinando o nosso canal aí, tá está trazendo conteúdos para vocês. Então, galera, espero de coração que vocês me ajudem, beleza? Espero de coração que vocês me ajudem. Então, é isso. É só clicar no botãozinho aí, ó, que vai estar na descrição aí, é, seja membro e tá fazendo o um pagamentinho aí, galera. Ajuda não é velho? dê essa moralzinha para a gente. E bora para os vídeos galera, não se esqueça que vou estar fazendo uma livezão insana aí do Barão para vocês. Sim galera, a gente vai tentar tornar o Lorde, <risos> que Lord, mano, a gente vai tentar tornar aí o, o nosso Titã Apelão aqui ó, o Dragão PT aí Barão. Espero contar, ajuda que eu vou... espero contar com a ajuda de vocês, espero contar com a, a torcida de vocês aí na live. Vou estar tá fazendo live, independente do horário, se for duas da manhã, se for três da manhã, se for quatro da manhã, vai estar tá tendo live sim, desse evento, porque não pode deixar de ter live. Então, espero contar com a ajuda de vocês, galera. E não esquece de se tornar membro, beleza, galera? Então é isso. Fui, forte abraço. Usei máscara, bebam água e fiquem em casa. Fui.